36a sessão ordinária, 26 de outubro de 2021. Senhoras, senhores, imprensa, público presente, ouvintes da Rádio Câmara, bom dia. Agradecemos a presença de todos. Solicito, senhor secretário, a leitura da lista de presença. Senhoras e senhores, público aqui presente, bom dia a todos. Lista de presença da 35 quinta sessão ordinária, 26 de outubro de 2021.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 Verificando o coro e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passamos ao expediente. Ata da sessão anterior, 34ª, em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for o contrário, que se levante. Ata da 34ª sessão ordinária aprovada. Torcido senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 026 2021 Ao senhor presidente da Câmara Municipal, com os meus cumprimentos da ordem da vereadora Leonice Claus dos Santos Em conformidade com o que preceitou o inciso primeiro do artigo 213 a regimento interno desta casa Cumpre comunicar vossa excelência e demais pares que não será possível a sua participação na sessão ordinária desta terça-feira E outras convocações extraordinárias próximas por motivo de saúde própria Nesta oportunidade, requer se digne a conceder-lhe abono de falta e que tiver direito quanto à sua ausência, conforme comprovação a ser anexada ao presente. Sendo este o objetivo para o momento, subscrevo José de Lima Matos, assistente do gabinete da vereadora. Ofício número 282, 2021. Senhor Presidente, servimos-nos de presente para informar a Vossa Excelência... O balancete financeiro relativo ao mês de setembro de 2021 está disponível para apreciação por esta Augusta Casa de Leis no website www.ipreaf.com.br, na guia contabilidade para visualização ou download do mesmo. Na oportunidade, teremos votos de elevada estima. Valmir Guedes Pereira, diretor executivo do IPREAF. Solicito do senhor secretário a leitura das matérias em apresentação. Matérias em apresentação. Indicação número 424, barra 2021. Autoria vereador Luciano da Silva. Vereador indica a direção da cidade, necessidade de executar o serviço de limpeza e roçagem dos canteiros nas avenidas Ariosto e Ludovico da Riva. Indicação número 425, barra 2021. Autoria, vereador Luciano da Silva. O vereador indica à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos a manutenção de bueiros em frente à Igreja Universal, na Avenida Ariosto da Riva. Indicação número 426. Barra 2021, autoria vereador Luciano da Silva. vereador indica à direção da cidade a necessidade de executar os serviços de podas de árvores nas avenidas Ariosto da Riva e Ludovico da Riva. Indicação número 429, barra 2021, autoria vereador Reginaldo Luiz da Silva e Leonice Claus. Os vereadores indicam ao prefeito municipal Valdemar Gamba, com cópia para o diretor de cidade, João Saulo da Silva, para que envie uma equipe para realizar a limpeza dos meios-fios das ruas do bairro Vila Nova. Indicação número 430, barra 2021, autoria, vereadores Reginaldo Luiz da Silva e Leonice Claus. Os vereadores indicam ao prefeito municipal Chico Gamba, com cópia para o secretário de Infraestrutura Roberto Patel, para que disponibilizem uma máquina para auxiliar... O diretor da cidade, João Saulo da Silva e sua equipe realizaram o um serviço de limpeza e meio fio do bairro Vila Nova. Indicação número 431, 2021, autoria vereador Luciano Silva. O vereador indica ao prefeito Valdemar Gâmbia e à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos a implantação e pinturas de faixas na perimetral Rogério Silva em frente do Colégio Alta Floresta. Indicação número 432, barra 2021, autoria, vereador Claudinei de Souza Jesus. O vereador indica ao prefeito municipal Valdemar Gamba a necessidade de reforma do prédio do tiro de guerra e as duas residências para alojamento dos instrutores militares, conforme o termo de cooperação firmado entre o Exército Brasileiro e o município de Alta Floresta, tendo em vista a passagem do comando a ser realizada no dia 6 de 12 de 2021 e também o início das instruções militares para mais de 100 jovens atiradores deste município. Indicação número 433, barra 2021. Autoria, vereadora Leonice Claus dos Santos, vereador Reginaldo Luiz da Silva e vereador Francisco Ailton dos Santos. Os vereadores... É, indicam à Secretaria Municipal de Infraestrutura, com cópia à Direção é, de Trânsito, Transporte e Segurança, a necessidade da implantação de dois quebra-molas na rua Arimateia, a qual fica ao fundo da unidade de saúde do bairro Boa Esperança. Indicação número 434, barra 2021, autoria: Vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao prefeito Valdemar Gamber, com cópia à Secretaria Municipal, a necessidade de promover ações no sentido de implantar o programa Telesaúde Brasil Redes, no município de Alta Floresta. Indicação número 435, barra 2021, autoria vereador Claudinei de Souza Jesus. O vereador indica a necessidade de criar o projeto de lei que disponha sobre o recebimento e o dis e o depósito e doação de sobras de materiais de construção para pessoas carentes e entidades beneficientes do município de Alta Floresta. Indicação número 436, barra 2021, autoria vereadora Adelso da Silva Rezende. Vereador indica a concessionária Via Brasil, com cópia ao Ministério Público de Mato Grosso, a necessidade da instalação de rotatórias na entrada do bairro Jardim Panorama, entrada de Alta Floresta e no bairro Jardim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 Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, gostaria de cumprimentar todos os servidores aqui desta Casa de Leis, público aqui presente, senhoras e senhores, gostaria também de cumprimentar os nossos servidores públicos municipais que estão aqui presentes, Deus abençoe a todos, gostaria também de cumprimentar o presidente da feira, nosso amigo, seja bem-vindo a esta Casa de Leis, seu amigo ali do lado, que é quase parente. Um abraço. Gostaria de iniciar o meu pronunciamento, senhor presidente. Falando, nós estivemos ali na capital, falando com o nosso deputado Eduardo Botelho, aonde levamos várias demandas a ele, inclusive solicitamos, através de ofício, que ele possa destinar alguma emenda ali para o bairro Jardim Universitário, para que possa asfaltar aquele bairro, também tivemos fazendo uma visita para o deputado federal Emanuelzinho, aonde nós solicitamos também algumas emendas, e eu tenho certeza que a partir do ano que vem, através dessas emendas, nós vamos é, poder asfaltar aquele bairro ali, é um compromisso do deputado Eduardo Botelho e do nosso deputado federal também Emanuelzinho, que vai contemplar Aquela, aquele bairro com asfalto e com outras demandas que foram solicitadas através da presidência do bairro e também daqueles moradores daquele bairro que é um dos bairros mais antigos de alta floresta e ainda tem muitas ruas que não tem asfalto. Sofre muito na época da poeira, é também questão de saúde pública e também agora na época da chuva sofre com o barro. Então nós temos que buscar essas emendas para poder contemplar aqueles moradores daquele bairro ali. Também, senhor presidente, gostaria de destacar aqui que no exercício do mandato da representação política, nós temos é, fiscalizado algumas pontes ali da Segunda Leste, solicitamos para o secretário Patel, e ele com a sua equipe vai atender a nossa solicitação essa semana, ele fez o compromisso. E eu tenho certeza que nós vamos estar recuperando essas pontes aí, porque o pessoal da zona rural precisa e é uma das coisas mais importantes que são a ponte, a questão da logística para eles estarem vindo aqui na cidade, de repente até para fazer algum tratamento de saúde. Então, nós gostaríamos de agradecer o secretário Patel, ali da Secretaria de Infraestrutura. Eu fiz uma indicação, senhor presidente, do Telesaúde, para que se implante na Secretaria Municipal de Saúde, é, pensando principalmente no atendimento médico, é, podemos dizer que para viabilizar também o um melhor direcionamento de cada demanda ali na Secretaria de Saúde, com a ajuda dessa ferramenta tecnológica, colocamos os pacientes no lugar certo, na hora certa, e estivemos também, evitamos, desculpa, também o, de, o desperdício de materiais, distribuindo melhor também os recursos, é, conseguindo levar mais saúde para as pessoas, é, do nosso município. Além disso, também conseguimos resguardar a saúde de nossa população nessa época de pandemia, que ainda não acabou, mesmo em casos também de distanciamento social. É, no começo da pandemia, se nós tivéssemos implantado isso, senhor presidente, é, e regulamentado isso, nós tínhamos sofrido menos é, com essas doenças crônicas que aparecem, muita gente ficou desassistida, e isso ocasionou o um aumento de de complicações, como eu já disse, de doenças crônicas, inclusive algumas mortes domiciliares, se a telesaúde já fosse perante e fosse implantada, muitos desses casos teriam sido evitados, senhor presidente. Por quê? Porque vai dar mais praticidade, a unipresença é a melhor experiência ao paciente, também estão dentro das condições relevantes, e o programa está quando é, e aonde o paciente precisar. Isso traz conforto na jornada dele, uma melhor logística, como eu já disse, que busca a saúde para quebrar as barreiras geográficas, e muitas pessoas têm dado preferência para essa forma de atendimento, vereador Tud. Então, que se implante essa é, telesaúde no nosso município, que vai estar ajudando. Principalmente, é, podemos até é, fazer aqui uma outra indicação, de que as demandas que foram ali para o laboratório da policlínica, esses pacientes não precisam buscar esses resultados. Pode ser mandado via WhatsApp, via e-mail. Então, isso melhora muito a logística, podendo fazer até atendimentos online, senhor presidente. Então, com a implantação que eu fiz a indicação aqui, vai ajudar muito é, essa questão da logística e, principalmente, evitar aglomerações nessa época de pandemia. É... Encerro aqui também a minha fala, senhor presidente, agradecendo a Deus, o público presente, pedindo a todos que compareçam à Câmara Municipal para que possam saber das leis que estão sendo tramitadas aqui nessa casa, para saber também dos projetos. Por quê? Porque são através dessas leis que vocês, cidadãos, têm os seus direitos assegurados aqui. Então, gostaria de agradecer a Deus e ao público presente todos que vieram aqui e que nos assistem pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Que Deus abençoe a todos e um abraço. Na sequência, vereador Luciano. Bom dia a todos. Senhor presidente, é... semana passada eu estive ali na Avenida dos Atletas, eu estive verificando uma situação bem bem triste para os servidores da Prefeitura, da Secretaria de Obras, que é com relação à mão de obra que é utilizada nos na, na, trabalhos que são realizados pelos servidores do município. Estavam fazendo ali uma elevação para evitar que a água da chuva escorra para dentro dos ginásio de esportes, e eles estavam fazendo a perfuração na picareta. Cada, cada golpe de picareta que era dado ali era uma, uma labareda de faesca que saía. O o tira o tira Luciano, dá só um tempinho, a Rose foi pedir para parar lá, porque senão a roçadeira é a gente ideal, acrescenta no seu tempo aí, aguenta aí. Cinco minutos. Três minutos a mais. Ok, Continuar então, senhor presidente Sugerindo aqui o Claudio Day Ao invés de colocar um servidor Na picareta lá, dois, três servidores Na picareta, fazendo um serviço Que poderia ser feito com uma máquina que custa Uma média de 8 mil reais, que é aquela máquina de corte Que está sendo utilizada ali na rua A Por uma empresa ali Economiza tempo, o servidor não corre risco De se machucar e o servidor pode ser utilizado em, outro, em outra área de serviço com esse tempo economizado. É uma economia muito baixa e é uma, uma sugestão que eu levo lá para o Executivo. Bom dia, seu presidente, senhores presentes. Vereador, é muito pertinente a sua observação. A Prefeitura está licitando tanto essa máquina como aquela máquina para realizar meio fio, e acho que em breve a gente já vai ter essa máquina para disponibilizar os servidores. É uma injustiça, talvez, né? A gente ainda está na idade da pedra aqui. Mas o Chico está mudando, até uma emenda que vossa excelência correu atrás junto com o seu senador, então vai ser investido nesses maquinários, inclusive. Obrigado, Claudinei. Senhor Presidente, uma outra situação é com relação a um cenas de vandalismo que nós temos presenciado aqui na Avenida Arioso da Riva. No último final de semana, além de utilizarem as calçadas, utilizarem as áreas particulares para fazerem suas festas, alguns jovens estão urinando, vomitando e causando dano à propriedade particular. Isso é crime, inclusive. Estão causando dano. Eu gostaria até, inclusive, de convocar essa casa aqui para que nós fizéssemos uma reunião com esses empresários que estão sofrendo isso, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, os agentes de trânsito e também o Prefeito Tico Gamba, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa para evitar que isso continue. A gente entende que os jovens querem se divertir, nós já fomos jovens também, já tivemos nossos, nossos momentos de diversão, mas a gente tem que saber que tem que ter responsabilidade também e o patrimônio particular tem que ser preservado. Outra situação, senhor Presidente. Com muita tristeza, com muita tristeza, que eu venho aqui novamente falar da Via Brasil. Nós tivemos a morte de mais duas pessoas ali na entrada do Panorama, Bernardo. Você, o senhor, como, como é, vereador residente naquele bairro, cobra constantemente para que seja colocado rotatórias nas entradas dos bairros, no decorrer da, da área urbana aqui da, da rodovia. E a gente percebe que a Via Brasil está fazendo pouco caso. Nós, enquanto vereadores, já fizemos reunião, reuniões com mais de 70 vereadores para poder solicitar é, que fosse resolvida a situação. Prefeitos da região já fizeram, entidades organizadas já fizeram e a população alta continua morrendo. Continua morrendo na entrada da nossa cidade. E a Via Brasil não está dando uma mínima é, atenção para esses pedidos, para essas vidas que estão se perdendo nessas, nessa rodovia. Então, mais uma vez, agora vai ser feito também um manifesto pela sociedade, pela população. Com faixas, com cartazes, vai ser feita uma manifestação. Eu, inclusive, faço parte desse grupo de pessoas que está em busca de tentar abrir os olhos do Estado de Mato Grosso, de uma forma geral. Ministério Público, é, Governo do Estado, para que realmente resolva essa situação em Alta Floresta. Carlinda, colíder, que realmente está um caos essa rodovia. A perimetral é outro problema. Perimetral é outro problema. O jovem Jorge Abreu, ele sofreu um acidente também, está internado na UTI, ali na Perimetral, ele sofreu um acidente. É um outro caso que está se tornando corriqueiro, acidentes graves na Perimetral. A Prefeitura precisa tomar uma, uma providência com relação a isso. Secretaria de Obras, não só recapar, mas tem que ser feito um, um serviço de duplicação, de rotatórias, tem que ser resolvido de uma forma definitiva. Estava falando da Via Brasil e tem um, um telefone aí, ó, da ouvidoria da AGER. O, o presidente da AGER, um dos, dos diretores da AGER, ele esteve aqui há uns quatro meses atrás e ele disse que não tem reclamação. Desde a implantação dos pedágios aqui da concessionária, não, não há um número elevado de reclamações daqui até Santa Helena. E ele falou, vocês têm que divulgar esses números de telefone, e está aí o número de telefone, tem o WhatsApp e tem o um 0800. Você que está acompanhando a... Ah, a transmissão através do Facebook está podendo perceber isso aí. É 0800-647-6464. Ou no WhatsApp 065-98435-7458. Cada situação que passar aqui em Alta Floresta, se nós começarmos a levar isso para a Ager, a gente pode ter aquele reequilíbrio que eu e o vereador Claudinei solicitamos através desse diretor. Sem reclamações, para ele está tudo normal. Para encerrar, seu presidente, Gostaria de dizer que o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes orçamentárias está na comissão, onde eu, o vereador Meninho e o vereador Ailton fazemos parte. E nós estamos assim, até meio chocados com a discrepância de valores entre as secretarias. Não tem muito sentido, secretaria de gestão, a gente até entende que é um valor alto, mas não tem tanto sentido, secretaria de gestão e secretaria de fazenda, cada uma com 14 milhões para o orçamento de 2021... E a Secretaria de Esportes, com milhão No ano de 2021, foram 2 milhões e 600. milhões o, o orçamento. 2 milhões e essa E para esse ano, um milhão Ou seja, 700 mil reais a menos, sendo que em 2021, pouquíssimas atividades foram feitas através do esporte e florescência. Mesmo com 700 mil reais a mais no orçamento, e agora com 1 milhão e 900. No plano plurianual, para o ano de 2022, 1 milhão e 900. Na, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a mesma coisa. Então, nós estamos fazendo algumas mudanças, algumas emendas, para que é, a Prefeitura possa olhar com outros olhos. Secretaria de Agricultura, 3 milhões. Secretaria de Agricultura com 3 milhões de orçamento para o ano de 2022. Não tem cabimento, nós sabemos a necessidade da, da, da pasta, da Secretaria da Agricultura, e a gente sabe que com 3 milhões não se faz nada, nada. Então a Prefeitura precisa olhar isso aqui com, com outros olhos e precisa analisar com mais carinho, tanto o esporte quanto a agricultura. Obrigado, vereador. Vereador Marcos Menin. Bom dia senhor presidente, seu nome cumprimento, cumprimento a mesa diretora, vereadora Ilmar Lee, demais vereadores quero aqui cumprimentar a imprensa TV nos sempre a rede TV que sempre aí tá nos dando cobertura Zé Lúcio, Marquinho Wilson seu Manuel Esteves quero aqui cumprimentar o Celino presidente da feira, Tony, meu amigo Celso, ex-Procon, e a todos que fazem presente, seu pequeno, Joaquim, apógrafo, sempre nos ajudando. Senhor presidente, gostaria de começar meu discurso dizendo que estive na, lá em Cuiabá novamente, tivemos em reunião com secretário-chefe da Casa Civil, o senhor Mauro Carvalho, juntamente com o deputado líder do governo, Dilmar Del Bosco, aonde falamos com ele para quem entregar o projeto da Praça da Juventude, que era na CINFRA ou era na Secretaria de Esporte. E o secretário-chefe da Casa Civil pediu que entregasse na, no esporte secretário Beto para aprovação do mesmo e aí sim, seguir para fazer o convênio. Praça da Juventude é 3 milhões e 650 mil reais. 3.650.000,00, é, de grande valia para aquela comunidade, onde poderão praticar esporte, lazer, muito bom. Estive também com o presidente da Metamate, Juliano Jorge, que é aqui da nossa cidade. Estivemos junto lá com o senador Jaime Campos, onde um pedido do, do Juliano... E que o Jaime destinasse aí um milhão para a gente fazer a, a cobertura naquela praça, naquela travessa da, do avião ali, que chama-se Travessa Wagner Marinho. Então eu fico muito feliz, o Jaime até cobrou de novo pedindo dinheiro e a gente tem que pedir mesmo. Se tem, a gente tem que pedir e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, quero aqui agradecer novamente ao senador Jaime por atender a gente e atender muito bem. Seu presidente, nosso prefeito está lá em Santa Catarina, vou lá conversar com o Luciano Hug, acredito que agora dessa vez mais uma, um empurrãozinho para que eles venham e comece essa obra, essa tão sonhada obra, já que foi entregue né, o Alvará para eles construírem desde do ano passado, na gestão do, do prefeito Aziel, inclusive foi nós conseguimos entregar para a família Arpini, e acredito agora, com a ida do Chico, vai reforçar esta demanda. o prefeito, às vezes a gente fica fazendo indicações, às vezes a gente vai pessoalmente, na, na nossa frente as pessoas falam uma coisa e por trás falam outra. Aqui vai ficar minha indignação ao diretor Saulo. Falar para ele que acabou. Desculpa, já acabou. Cobrei muito, vereador Ailton. Dez meses já o seu pedido. Para fazer um quadradinho ali, ó. Três por três, não dá isso na praça, que é uma vergonha. E não deram conta de fazer nem o orçamento. Então, Saulo, chega. Acabou. Ah, desculpa sua para a Câmara aqui não dá mais. Respeite os vereadores. Ninguém está pedindo para arrumar a casa da gente, não. Estamos pedindo para arrumar a casa do povo, que é a cidade. Tem competência, fica. Não tem, infelizmente. Agora, sair falando que não vai atender vereador, é difícil. E na frente da gente é aquela coisa. É bem meloso. Agora a gente sabe. Se a gente consegue alguma coisa, senhor presidente, a gente tem que falar com os subordinados a ele, sabe? Aí você consegue. Agora, através dele, não consegue, não. Era para fazer uma poda lá no setor G, naquela figueira. Tá uma vergonha. Ah, tem que passar pela Secretaria de Meio Ambiente. Passamos pela Secretaria de Meio Ambiente. Gersilene já autorizou. Falta o quê? Vontade do senhor Saulo. É porque não foi ele que foi lá prometer. Saulo, política para vereador é mais para frente, irmão. Atende os vereadores, atende a população. Tá? Cansei. Cansei e peço respeito para mim e para os nobres vereadores e vereadora que faz os pedidos. Porque se tivesse tudo certo, a gente não precisava correr atrás de você não, viu? Então, por favor, faça a sua parte. Senhor presidente, quero também dizer, tem algumas coisas erradas na saúde e que vão ser levantadas aí e tem que tomar muito cuidado. Estão fazendo coisa errada e a gente vai averiguar. E a gente vai levantar. Porque, olha, é igual eu falei, aqui nós estamos para cobrar. E pessoas fazendo as coisas certas estão sendo notificadas por estar fazendo a coisa certa. Estão chamando a atenção de quem está fazendo a coisa certa. Estão tentando inibir essas pessoas, falando que Está levando informações, mas a pessoa está fazendo a coisa certa. Ou vai trabalhar certo, ou vai se ver com a justiça. E tem muita coisa errada. E esse índice do Covid está muito alto. Eu não sei não, hein? Mas vamos ter que ver isso aí de perto. Sequência, vereador Adelso. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, público presente, a imprensa, a mídia que nos acompanham. Fica aqui nosso pesar, a família Lucas e Carlos Alberto, popular Beto, amigo nosso, que foi vitimado na entrada do Jardim Panorama. É lastimável que ainda esteja ocorrendo concordo com a equipe que veio da ouvidoria da Via Brasil, dizendo que tem poucas reclamações, mas se a gente for toda vez acidente, reclamar, reclamar, quantas pessoas vão morrer? de antemão disso aí, várias outras demandas dos vereadores, também fizemos novamente indicação 436, que realmente providencie de imediato os três pontos fundamentais da cidade, entrada da cidade, universitário, panorama, renascer, com cópia ao Ministério Público. Como disse a nossa nobre vereadora Ilma o Executivo Legislativo já fez sua parte, está fazendo sua parte. Temos que também envolver o Judiciário. Temos que nos abraçar e nos preocupar com as vidas das pessoas, não só do município de Alto Floresta, mas de região que utiliza essa via de acesso. Eu queria aqui agradecer em especial o Wilson representante político do Jardim Universitário, lutando, foi candidato a vereador no, na eleição passada e é um dos únicos, se não o um único, que faz questão de toda a sessão estar presente. É uma pena, viu Wilson, que você não conseguiu o êxito de estar aqui, que você seria mais uma força produtiva a fim de resolver o bem-estar do nosso município. Seria um, uma parceria muito grande. E é para você, Wilson, que eu falo que aquilo que nós fizemos, que estamos fazendo, não é conversa fiada. Aquilo que nós estamos trazendo para o município, e agora tivemos a felicidade de trazer o deputado Allan Kardec, bastante respeitado no setor do serviço público, votou contra a reforma da Previdência, da mesma forma que nós votamos contra o aqui, é um deputado de caráter, de moral, eu ando com pessoas de caráter de moral. Meus amigos, graças a Deus, são de caráter de moral. É assim que eu entrei na Previdência com 18 anos de idade, quase 40 anos, trabalhando, único emprego, respeitando a população, respeitando as pessoas da forma que eu quero ser respeitado. Então esse trabalho nosso, Wilson, que é um compromisso nosso com o deputado, no Jardim Universitário, que já deveria ter sido feito compromisso com outros deputados que vêm atuando em nossa região de fornecer para aquela comunidade um espaço de lazer. Não tem nada. Inclusive, a sua associação, o espaço futebolístico, que nós estamos aliados agora com o deputado Allan Kardec, ele é do esporte, é da cultura, é da educação, e já está trazendo benefício para a Secretaria de Esporte, o Ney, do qual eu cobrei aqui também falei, Ney, se você não tiver assistência do município, eu não piso mais lá. Agora já estou pisando na, no ginásio esporte. Gostei, aprovei, e o nosso deputado fica bem claro aqui, do PDT, Allan Kardec. É um compromisso que nós estamos fazendo, viu, Wilson? Não só com o universitário, mas com toda a população da região. Novamente, nós Vamos falar do INSS, muitas pessoas nos procuram, choram, reclamam, e de novo essa reportagem aqui em Mato Grosso do Norte, a população vive drama por falta de perito no INSS de Alta Floresta. A desculpa é que tem que ter concurso, não vai ter este ano, não vai ter ano que vem ano político, o que nós temos que ter realmente é a contratação, estamos em busca disso, já conversamos com a secretária de saúde, já que o INSS não tem médico para oferecer para resolver esse problema... Nós estamos oferecendo, através da Secretaria de, de Saúde, aqueles médicos que também estão propostos a ser contratados, mesmo que em forma temporária, para a realização dessas perícias médicas. É a única solução. Estamos em busca dessa, dessa demanda, a fim de que tenhamos êxito. É inadmissível, eu tenho aqui hoje, hoje, todos os dias acontece, um senhor que estava com perícia em novembro de 2020, passou para janeiro de 2021 e, por último... 15 de dezembro de 2021, mais de um ano, para fazer perícia e poder receber os seus direitos. E ainda recebe informação que no dia 15 ele tem que estar na porta do INSS para remarcar para meio de março ou abril do ano que vem. É lastimável. Fica aqui também, meus parabéns, à nossa secretária de educação, Aneia Estiveram participando da entrega do kit de equipamentos eletrônicos de informática a todas as, a, as escolas da rede municipais também fiquei muito feliz na sexta-feira à tarde de participar do lançamento do livro fábricas de palavras autor nosso Ronaldo Adriano junto com o Fernando né, que é que fez a ilustração do livro um livro que nos emociona dire, direcionado a infanto, né, juvenil produto nosso, fiquei muito feliz, gostei da história que foi contada lá, mas também fiquei triste porque a legi o Legislativo só tinha um vereador para prestigiar nossa cultura. Fique aqui senhores vereadores, que tudo que for nosso, vamos dar força, vamos dar apoio, vamos divulgar. E para finalizar, eu quero dizer para a população e região que acompanhe meu trabalho, não só a floresta, em nossa pequena região, mas Cuiabá, Vila Rica, Rondonópolis, Cáceres, Barra do Garças, que o vereador Adelso não é de conversa. E tenho certeza que as pessoas que andam comigo também não é de conversa. O Wilson. E a todos que estão trabalhando e me acompanhando, nós somos de compromisso. Corremos atrás para que seja realizado. Com a graça de Deus, bom dia a todos. Na sequência, vereador Pitoco. Senhor presidente, companheiros vereadores, funcionários da casa, imprensa, meus amigos aqui presentes, meu amigo Celso, Manuel Esteves, o presidente e o vice da feira, meu, o Juscelino e o Tony, meu amigo Assis, um abraço a todos, queria Começar aqui agradecendo essa semana a visita da secretária de saúde, doutora Sandra, teve esteve aqui na Câmara, né, com a equipe, fazendo teste rápido aí da Covid, graças a Deus, acho que todo mundo aqui fez quase, e não teve nenhum caso, né? Parabéns pelo trabalho que está realizando, pela organização da vacinação. Estive também fazendo uma visita lá na Secretaria de Infraestrutura. Encontrei lá o Francisco Júnior e o doutor Claudinei. A respeito da iluminação. Aí teve um problema no caminhão, né? Falta uma peça, mas eles deram um jeitinho, arrumaram aí um jeito para continuar atendendo aí a demanda da, dos bairros. Eu tinha um pedido feito ali para a Boa Nova 3, ali na avenida, e ele passou dizendo que vai estar fazendo Boa Nova todas, final de semana, né? E parabenizar o Francisco Júnior pela organização que ele fez lá no mochirifado né? Tava lá uma bagunça, hoje ele está todo organizado, ele sabe onde está todas as peças, organizou bem o mochirifado e organizaram aí a demanda através de pedido, né? De indicação, por ordem né, de serviço. Isso é muito importante que as, os trabalhos estão organizados. O prefeito Chico Gamba está lá em Santa Catarina, na minha terra, onde ele me ligou, vereador Menin. Realmente está fazendo o trabalho do executivo, buscando né, as empresas para se instalar em nosso município. Essa demanda da van já era para ter feito, então ele foi com a, com a empresa JMD junto com o Mano da Copessa, conheço ele. E também tiveram uma reunião com um forte supermercado, incentivando para vir se instalar também em alta floresta. Parabéns aí ao prefeito por essa atitude de andar e buscar empresa para se instalar, onde vai gerar emprego, renda para o nosso município. A respeito do Saulo, o vereador Menin, a gente está aqui na tribuna, sabe que todo mundo cobra, quando é para criticar, é criticado, e eu tive um atendimento muito rápido dele essa semana, eu fui questionado ali na rua, na esquina da rua A, meu amigo Adalberto, a respeito daquelas árvores que estavam caindo em cima da rede de energia. E prontamente ele veio lá com a equipe, logo depois do almoço, e fez o serviço. Parabéns aí pela atitude, é assim que deveria ser o atendimento para a população. A respeito da Via Brasil e da Perimetral, é, Luciano, importante essa demanda, porque eu fico aqui me perguntando, há 20 anos atrás, quando eu era vereador, já cobrava essa situação da Perimetral. E agora a Via Brasil que tem esse compromisso de duplicar a entrada da cidade. Ninguém mais aguenta o movimento e os acidentes que acontecem. Tem que ser tomada uma atitude mesmo. Porque, veja bem, há 20 anos o movimento da cidade como que era é, e hoje como que é. Daqui uns dias não tem mais condições de andar. Na principalmente na perimetral. Ali na hora do... sem ser na hora do, do pico... Já é impossível, imagina, na hora do, do pico. Então, precisa ser, sim, ter um olhar especial nessa situação. Não dá mais para aguentar. Se não tiver recurso, vai ter que dar um jeito para fazer, porque tem essa demanda, não dá para esperar, porque tá se perdendo muitas vidas e muitos acidentes acontecendo aí. Ah, também cobrei aí, Tony, a respeito da reforma da feira, né, que... Foi liberado aquela verba do Nelson Barbudo, 350 mil. O projeto estava tá pronto já faz tempo. Demos uma. Sossegada, temos aqui, não falamos mais do assunto. Eu acabei de falar com a. Com a Kate, e ela me falou que ainda o projeto está lá no Simpro, lá em Cuiabá. Então é tudo muito burocrático, o vereador corre, cobra, e não é fácil. Tem que ter paciência para as coisas acontecerem, tá? Mas vamos continuar. Esse é o nosso trabalho e vamos continuar cobrando as melhorias para o nosso município. Senhor presidente, por hoje é só, obrigado a todos, um abraço. Na sequência, vereador Imarli. Bom dia, presidente. Nobres companheiros edis. Quero aqui dizer da ausência da vereadora Leonice, minha parceira e que eu espero que em breve esteja conosco. Acredito que ela esteja assistindo. Vereadora, você faz falta. Quero, na oportunidade, presidente, cumprimentar todos aqueles e aquelas que nos assistem pelas redes sociais, pelos canais das mídias, cumprimentar de uma forma carinhosa essa moça, Camila, que todos, todas as sessões, essa moça está aqui, enquanto mulher, enquanto trabalhadora, nos prestigiando. Camila, meu carinho, meu abraço, meu respeito. E que, através de você, nós possamos ter outras pessoas participando conosco das sessões. Inclusive, fazendo a nós, aquilo que é o nosso papel. E é cobrar as ações que beneficiam e proporcionam à comunidade, à população, ações melhores para o desenvolvimento da nossa cidade. Quero cumprimentar os companheiros da feira. Um espaço agrícola, um espaço social, um espaço de convívio, de interação, e que precisa de um olhar. Mas um olhar de compromisso, ética e responsabilidade, com aqueles que ali levantam às quatro da manhã, encerram suas atividades, na maioria das vezes, uma hora da tarde, e a associação. Essa associação que recebe críticas, muitas delas são salutares, porque são através das críticas que nós melhoramos a nossa condição levantar as situações problemáticas do nosso município e reestruturarmos o regimento da associação, a lei que traz a condição daquele espaço, que hoje é um espaço econômico e que gera emprego e renda para a população. Precisamos revitalizar aquele espaço, precisamos oferecer melhores condições àquele espaço, principalmente no período das chuvas, presidente, aqueles boxes ali na parte da frente, quando chovem, implica a condição daqueles e daquelas que ali trabalham. É preciso que nos esforcemos para fazer, de fato, as cobranças necessárias. Quero parabenizar a imprensa falada, escrita, televisionada, que contribui e que leva as informações à população de alta floresta, aos trabalhadores públicos e os da iniciativa privada. Quero parabenizar os nobres edis que, pelas suas ações, com as nossas ações, nós promovemos o bem-estar e a qualidade de vida da população através das nossas indicações, dos nossos projetos de lei e dos nossos requerimentos. E continuemos ressignificando as nossas ações, principalmente em tempos de pandemia. Porque a nossa condição, enquanto legislativo, é fiscalizar, cobrar e propor. Luciano, precisamos chamar a atenção do legislativo, que já somos nós, enquanto detentores é, que fazemos parte dessa Casa, com uma missão e com uma ação, precisamos chamar a atenção do Executivo e que esses dois poderes possam chamar o Ministério Público através de um TAC, Termo de Ajustamento e Conduta, sobre a concessionária Via Brasil, baseado no contrato de concessão. Através de um TAC, os três poderes têm a legitimidade e a prerrogativa de buscar uma ação imediata sobre essa situação, inclusive do governo do Estado. Luciano, o orçamento da agricultura, se formos basear no ITR, Imposto Territorial Rural, essa projeção de 3 milhões, ela poderá alcançar uma projeção, um orçamento, de mais de 4 milhões. Por quê? Se nós fizermos o levantamento que está disponível no Banco do Brasil através do ITR, nós temos condições de propor uma emenda para que esse orçamento seja não é, duplicado, mas que ele tenha uma melhora significativa. E nós conseguiremos provar essa projeção através da, da arrecadação do município. Eu... Levarei a você essa propositura, essa emenda baseada na projeção. Quero chamar a atenção da secretária de educação com relação aos kits da merenda escolar. Quero fazer uma pergunta. Os alunos recebem o kit de merenda escolar, aqueles que retornaram presencial. E aqueles que estão no modo virtual como ficam os kits da merenda escolar é de direito do aluno é preciso repensar essa condição da distribuição dos kits de merenda escolar senhor presidente quero aproveitar a oportunidade e convidar toda a população de alta floresta todos aqueles e aquelas que nos assistem pelas mídias sociais para a nossa audiência pública, chamada por mim, professora e vereadora Iumarli Teixeira, audiência pública da educação, como presidente da comissão de educação, juntamente com o vereador Esquiva e o vereador Claudinei, para a temática recursos, financiamentos e desafios da implementação nas políticas de valorização profissional e as ações de manutenção do ensino. Essa audiência acontecerá no dia 5 de novembro, às 8 horas da manhã, nessa casa. Convido todos aqueles e aquelas que se interessam pela educação pública municipal. Bom dia, obrigado. Na sequência, sequência vereador José Esquiva. Bom dia, senhor presidente, companheiros, companheira Ilmar Lee, todo o público presente todos que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Eu queria começar pedindo a vocês, companheiros, se vocês poderiam ficar em pé e aplaudir de pé a nossa equipe do atletismo, que representou a nossa cidade com toda a dificuldade e trouxeram grandes medalhas. Salma de palmas para eles. Hoje aqui se faz presente... Eu, hoje aqui se faz presente o Alex e o de Emerson, certo, né? É, parabéns. Parabéns mesmo. A gente faz tanta homenagem, faz, quando a gente perde alguém, temos que homenagear guerreiros que têm valorizado a nossa terra. Parabéns de coração. Eu, eu fico muito orgulhoso. Eu quero dar esse parabéns não só para vocês dois, vocês dois estão na representatividade, mas a equipe da IDESP, que é o Maicon, que hoje deve estar trabalhando, personal físico, né? o, o Sandrão, Sandro, a Gise, Gise, Gisélia, né? sua esposa, o pastor João Quadros, que trouxe esse projeto maravilhoso para a Alta Floresta, eu acredito que é o melhor projeto esportivo que temos hoje, não desfazendo de nenhum, mas eu tenho uma grande admiração por esse projeto. Parabéns mais uma vez, tá? Levo meus agradecimentos a toda a equipe de vocês por o que vocês são para a gente hoje. Aproveitar esse momento de agradecimento, eu quero te agradecer também, senhor presidente, pelo senhor ter dado a oportunidade de eu defender a lei do nome da UPA, porque não queriam ser um vetado, né? E você deu a oportunidade de a gente derrubar o veto. Obrigado. Quero tam... Hoje eu tenho bastante a agradecer ao senador Wellington Fagundes, que esteve sexta-feira em Alta Floresta, para a inauguração da, do sistema de energia lá no, no IFMT, também foi em Paranaíta, nos deu super atenção, atendeu um pedido do vereador Claudinei e meu, né, que fizemos um ofício, mas vindo do gabinete do nosso vereador Claudinei, onde ele vai atender dois bairros com asfalto. Isso, né, meu irmão? Bom, também quero agradecer a vinda do nosso deputado estadual, Alan Kardec, que esteve aqui quinta-feira. É, estive ao lado dele com a Adelso, com a secretária de Cultura, secretária de Esporte. Foi muito boa a vinda dele, onde ele mandou, direcionou vários recursos, tanto para a cultura quanto para o esporte e para o lazer da nossa cidade. Muito obrigado, Alan. Tanto é, Adelson. Eu, te, eu comentei com você, eu tenho uma reunião marcada com ele no dia 15 de novembro, lá em Cuiabá, onde ele vai estar tá pegando um projeto meu, vai tá, ele falou assim que esse projeto não, não tem que ser só no município, mas tem que ser no estado inteiro. Eu estou muito contente e muito animado com esse projeto, que vai influenciar muito no esporte, na cultura e na educação do, do Mato Grosso. É, quero falar aqui... Sobre a LOA. Luciano, obrigado, Luciano. Por você fazer aquelas indicações. E eu já peço aqui a contribuição de todos os vereadores é, para a gente aprovar essas emendas que o Luciano fez. Como ele reclamou aqui e ressaltou. Do esporte que cortaram. Ó, oh, para vocês terem uma ideia. Já foi uma dificuldade vocês ir, porque não pode ter muito apoio financeiro do esporte, correto? Vocês teve isso. Era quase. Era 3 milhões, Luciano? 2,600 esse ano. Não tendo esporte, já não tinha condições para vocês irem. Imagina no ano que vem, quando estará atendendo o esporte, e eles vêm com uma micharia, uma currutela de 1,8 milhões. Eles estão de sacanagem com a gente. Isso é palhaçada. Quanto ao... Senhor prefeito, esporte não é gasto, é investimento. Você investe em pessoas, você investe na sociedade você investe em lazer, não olhe secretário de fazenda, o esporte como gasto, o óleo como investimento, o esporte salva vidas, a cultura também, para a cultura é 1,6 milhões, para o esporte 1,8, é palhaçada isso, né, e 14 milhões para gabinete, é 14 milhões para fazenda, é chato isso, espero que essas essas emendas que, que o Luciano ressaltou seja atendida, eu peço o voto de vocês vereadores desde já, porque senão o nosso esporte que está no, no leito de UTI vai acabar falecendo. É... Outra coisa que eu já quero aproveitar e chamar a atenção, a limpeza dos bueiros. A gente falou tanto no começo do ano, dessas inundações que teve no começo do ano nas ruas, vocês viram que tava andando, estavam já andando de barco aqui nas ruas, os carros já viraram barco. E falaram que iam contratar uma empresa para fazer a limpeza dos bueiros, já estava começando a chuva, e nada se foi feito, e agora vai vir, infelizmente, vai vir esse problema de novo. Senhor líder prefeito, eu já faço essa ressalta, leva essa demanda até o prefeito, porque vamos ter essa grande dificuldade. É... Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Gente, é muito bom ver a prefeitura trabalhando, fazendo asfalto, estrada, não sei o quê. Mas peraí, já estão indo, estamos indo, senhor presidente, Pra segunda semana, eu vou, a gente vai fazer até uma festa de comemoração quando eles com, terminarem uma lombada ali na Rua E. Estão <risos> fazendo uma lombada ali na Rua E. Começou semana passada. Quando eles fazerem, eu acho que o prefeito vai lá e cortar até a faixa de inauguração. Porque o lombada é difícil, hein? Tá tendo engenheiro e não sei o quê. Eu acho que vão, já já vai precisar contratar até guindaste. Vamos parar aquela obra das pontes lá do rio Telespírito e fazer aquela rua aí, para encerrar logo, a gente inaugurar e bater foto, porque oh, é difícil fazer uma lombada ali. É, eu quero dar os parabéns à Elisa Gomes, do TEAF, porque vamos, esse ano, ter o Teatro da Amazônia, TEAF, não, perdão, a Elisa Gomes, do Teatro, esse ano vai ter o Teatro da Amazônia, graças a Deus, do dia 5 a dia... 10, é, a dia 10 de novembro, um evento gigantesco que está sendo ativo e eu fico muito feliz em ver isso acontecendo. Então, muito obrigado a todos, desculpa se eu incomodei alguém, alguém. e mais uma vez parabéns para vocês, tá? Com licença e obrigado. Na sequência, o vereador Arnaldo. Bom dia a todos, é, começar falando, é, entrei em contato com o secretário de obras, Roberto Patel, é, avisando sobre as madeiras das pontes que é, foi feito compromisso no começo do ano, da comunidade Vale do Apiacás tirar madeira e o a secretária de obras fazer as pontes batistacas. Então, só entrei em contato com ele avisando que as madeiras já estão tá no jeito, já pode... A equipe já pode deslocar para o local lá e fazer. O secretário falou que até o dia 10 para o dia 15, se tudo correr bem, depende do, do, do tempo, se começa a chuvarada. Que os maquinários estão tá lá na região da pista, sentido pista fazendo estrela. Então, mais ou menos o prazo, mais ou menos, que eles estão fazendo os cálculos, do dia 10, dia 15, já está liberado. Aí essa equipe vai estar deslocando até o vale do Apiacaz para fazer essas pontes e batistaca lá na região, viu? O, isso é a parceria dos produtores lá do Vale do Piacás com a prefeitura. O diretor de o urbanismo Saulo é, fez o pedido para ele, para ele mandar uma equipe lá no setor da Vila Nova, é para fazer uma limpeza lá no meio fio, que tem alguns lugares que o mato vai acumulando terra, aí o mato começa a crescer no meio do asfalto, é, vai acumulando água, isso aí começa a chuvarada agora, casos de dengue, começa a surgir, e nesse tempo que nós estamos vivendo, não tem dengue, tudo é covid, casos assim como o, o, não tem mais gripe, não tem mais nada, só é covid, como o caso do, do nosso amigo vereador Francisco Ailton, Leonice, vereadora Leonice que está de molho lá também, doida para sair, mas tá esperando o tal do resultado. Que era para sair ontem, de ontem foi para hoje. É só menos para ele dar uma apertadinha, ver se dá uma equipe lá para dar uma limpeza. A Vila Nova também está meio distante aqui do centro, mas também precisa de um olhar especial lá para nossa região ali também, da, da Vila Nova. O, a licitação do transporte escolar. Teve aviação Rio Prata que é aqui de Alta Floresta, e a Brits Logística, que é a empresa de Cuiabá. As duas empresas que ganhou a licitação. Só que não tem uh, os lugares certos para que... Qual dessas duas empresas que vai fazer o setor rural da pista? Qual que vai ser aqui da Santa Lúcia? Então, conversando com o diretor de transporte, ele quer que após o feriado que vai ser semana que vem, dia 2... Na quarta-feira, que é que esse transporte já começa a rodar no setor rural, viu? Só para avisar o pessoal que está ligado aí no Face, nós aí. O, hoje, a tão sonhada asfalto da 325, hoje sai a licitação. Hoje, às duas horas da tarde, vai haver essa... Deus quiser, se não, não houver imprevisto. Mais um. É, a licitação para a gente saber qual é, vai ser a empresa que vai pegar esse, esse trecho, a Alta Floresta, até na escola agrícola. Então, pessoal, fique ligado aí que mais tarde nós já vamos ficar sabendo qual foi a empresa que vai pegar esse... Que aí não vai ter mais desculpa. Depois de acontecer essa licitação, mesmo que não dê para iniciar agora por causa da chuvarada, mas nós já estamos sabendo qual a empresa responsável, quem nós podemos cobrar. dá tá? o... os parabéns às equipes, estão fazendo um mutirão lá no um cemitério... passei hoje cedo lá... estão fazendo uma faxina geral... É, roçando poda de árvores... até a pintura lá da frente... O, passei lá o pessoal tá faxina geral bem... o... o caso que nós está falando da Covid... O, há uns 30 dias atrás, 20 dias atrás... a gente passava na policlínica... a gente olhava uma, duas pessoas um distante um do outro, a semana passada, para que a gente passa lá, está é, cheio de gente lá para fazer teste, então, minha gente, é, vamos ter os cuidados, vamos continuar, não pode dar moleza esse negócio, o diz que aumentou muitos casos, está dando mais fraco, só que no meio desses mais fracos, esses casos, de vez em quando, pega algumas pessoas que estão tá com o um organismo meio fraco, que não está é, aguentando e fazendo a viagem, sem volta. Tá? É, por enquanto é só. Muito obrigado. Na sequência, o vereador Bernardo. Senhor presidente, companheiros vereadores, companheira, mesa diretora, companheiros vereadores, o plenário. Quero cumprimentar a vereadora Gilmar Um abraço à vereadora Leonice, que com certeza nos acompanha lá da sua casa, cumprimentar o companheiro Joel e a equipe de trabalho, cumprimentar a todos na pessoa do seu Manuel, que nos honra com sua presença, cumprimentar a Rayane, seu nome cumprimento todas as colegas de trabalho dos gabinetes. Senhor presidente, um abraço ao Tony, pessoal lá da feira, seja cumprimentado no seu nome, Tony. Sr. presidente, eu venho aqui, senhor presidente, é um pouco chateado e bastante triste por tantos acidentes que acontecem nesse trecho, compreendendo hoje o amor. Antes a gente falava do laticínio ao universitário, hoje a gente fala do AMOA ao universitário, na MT-208. E quero falar também para o pessoal do Facebook, pessoal das redes sociais, TV Câmara e Rádio Câmara. E a gente tem lutado, seu presidente, aqui nessa casa, desde o meu primeiro mandato, para que, naquele trecho do Trevo São Cristóvão, ao bairro Jardim Panorama, que naquele momento era o único bairro que mediava a MT-208, daquele lado, a não ser o Primavera, a gente já cobrava a ciclovia para que aquela população não fosse penalizada e perdesse sua vida naquele trecho, compreendendo o bairro Panorama, ao trevo São Cristóvão. Ainda como presidente de bairro, senhor presidente, me lembro da nossa diretoria, a preocupação era a ciclovia, no ano de 2000, no ano de 99, e ainda continua até hoje. Lembro do Sérgio cobrando, Sebastião Calunga cobrando, para que a gente fizesse a ciclovia. Na época ainda era o prefeito Vicente da Riva, foi feito meio metro aumentado o asfalto no meio metro, mais ou menos, mas já deu uma melhorada, pelo menos para o pessoal que passava pedestre, bicicleta, mas não era o que nós queríamos. Foi feita uma ponte, naquela baixada ali do panorama, onde fez uma estrada de cascalho, porém não funciona. A gente é, lutava para que fosse colocado uma via do lado ali para poder atender as famílias uma ciclovia, que atendesse também o pedestre e a pessoa de bicicleta. E eu fico triste, senhor presidente, é mais uma vítima. Desse longo, esse tempo todo, ainda não foi resolvida a situação. No meu segundo mandato, conseguimos levar um redutor de velocidade. Colocamos o um redutor de velocidade na próxima entrada do bairro Panorama, de quem vinha de Caio Linda, no dia que colocamos o redutor de velocidade, veio um caminhão carregado de diesel e tombou ali naquele redutor de velocidade. A culpa é de quem colocou. MT-208 é do Estado, não deveria ter colocado. Inclusive eu cheguei bem na hora. E aí você se sente na culpa, porque você que estava cobrando aquilo. Entramos em contato, senhor presidente, com o deputado Romualdo na época e pedimos a licença do governo, a autorização do governo estadual para se colocar quebra-molas da entrada do bairro Panorama ao universitário. E a gente conseguiu a liberação do governo na época, colocamos um quebra-mola na entrada do Panorama, um quebra-mola na entrada do Primavera e um quebra-mola lá perto, que um que tem próximo ao motel Mirage que dá acesso ao Jardim das Oliveiras e que também está próximo ao Jardim Universitário. Melhorou muito. Salvou muitas vidas aqueles quebra-molas. Mas muito criticavam aquele quebra-mola. Mas não sabe o tanto de vida que a gente conseguiu salvar com aqueles quebra-mola. Passando um tempo, senhor presidente, o governo vem faz uma melhoria no asfalto e tira os quebra-mola. Depois disso, senhor presidente, são vidas e vidas ceifadas naquele trecho, compreendendo o amor ao trevo da cidade. Hoje, senhor presidente, em poucos dias, nós temos a Marlene com óbito, o William, um jovem, não tinha 30 anos, com óbito. O Maurício, com óbito. Agora, o Beto, com óbito. O Lucas, com óbito. A filha da dona Andina, que eu não lembro o nome dela, com óbito. Tudo naquele trecho, seu presidente. E Infelizmente... Só uma parte, vereador. Pois não. Nós temos o Ney Teles, que está em cima de uma cama hoje também. E aí, além do Ney, senhor presidente, que nós temos em cima de cama ou na cadeira de roda, o Ney, o Valdir, né, e outras pessoas que eu não lembro o nome aqui, que está com a parabólica na perna, com a perna defeituosa, devido a acidente naquele perímetro. E aí, senhor presidente, hoje eu vejo faixas, moções de apoio dos empresários, da vossa excelência, que também é representante do bairro de Araras, que é ali próximo daquela MT, e várias vítimas dessas que eu citei também foi naquela proximidade, hoje com o Renascer, hoje com o Buriti, enfim, quantos outros bairros hoje tem o Amor lá na frente? Eu vi algum vereador falando aqui, o prefeito está em Santa Catarina para... Funcionar a van, presbiteriana daqui a um dia volta, vem, começa a funcionar lá no Amor, o FMT, que está lá já, senhor presidente, e outras e outras empresas que vão se instalar. E aí, senhor presidente, eu gostaria, e a compreensão dos colegas vereadores, mais um minutinho só para mim concluir meu raciocínio. Fica aqui, senhor presidente, a minha reivindicação do Executivo Municipal, falar da Câmara Municipal, que fizemos os nossos trabalhos aqui, de videoconferência, de trabalho com a regional, não só a Alta Floresta, mas todos os municípios que abrangem, que vêm aqui em Alta Floresta, todos os vereadores, imbuídos por uma só causa, que é salvar vida nesse perímetro urbano e compreende do amor ao trevo da cidade ou que seja ao universitário. A Câmara não tem se calado, seu presidente. Nós temos feito o nosso trabalho, todos os vereadores, além de mim que moro do outro lado do, do, do, daquela rodovia, todos os vereadores têm feito o seu trabalho e pedido. E o que eu fico indignado, seu presidente, por isso que pedi um minutinho a mais, que muitas pessoas usam as pessoas que morrem, as pessoas que perdem a sua vida para criticar vereadores, para criticar autoridade, e essa câmara não merece ser criticada, senhor presidente, porque eu, como representante daquela comunidade, como morador daquela comunidade que passa todos os dias lá, senhor presidente, como meu neto que passa todo dia, como meu filho, minha filha, meus irmãos, a minha família, a minha comunidade de Panorama está correndo risco todo minuto, senhor presidente de ser perdida a vida naquele período, perímetro, que compreende o panorama ao centro da cidade. Desculpa a todos, mas a gente luta para que as coisas aconteçam, e infelizmente, nós como os vereadores não temos poder de resolver a situação. Mas nós vamos entrar no Ministério Público, já conversei com o Tito, da nossa assessoria, conversar com os advogados dessa casa, e vamos entrar no Ministério Público para que providência toma, seja tomada, com urgência, não é digno de mais vida ser tirada naquele trecho. Sequência, vereador Claudinei. Bom dia, bom dia, senhores vereadores, público presente. Agradecer a presença dos atletas da IDESP, os feirantes que estão aqui, a sua diretoria, o Celso, amigo nosso. Seu pequeno, em nome do Zé Lúcio, agradecer toda a imprensa presente, a Márcia, enfim. Muito bom ter vocês aqui. Senhor presidente, nós tivemos na sexta-feira, como o Zé disse, a visita do senador Welton Fagundes. Vossa Excelência também se fez presente. Era um evento da, da IFMT. Estava é, sendo instalada uma, faz, é, uma fazenda, uma é, usina fotovoltaica para atender a instituição. Teve também em Paranaíta, na Fazenda Experimental, é, a inauguração daquele campus lá, muito proveitosa. Nós tivemos uma reunião com o um senador, ficou de alocar uma emenda de 2 milhões para atender o residencial Boa Vista e o Flamboyant. Vamos brigar para que isso possa acontecer, porque a gente sabe que quando eles falam uma coisa, mas para fazer executar é, é bem complicado. Sr. Presidente, recebi hoje no meu gabinete o pessoal da Feira Livre a respeito das demandas com relação à feira. Pessoal muito indignado, a diretoria já sinalizando que não quer mais estar à frente daquela instituição. Foi instalado, vereador Menin, uma lixeira modelo feito pelo Saulo, diretor de urbanismo. Tivemos crítica semana passada aí, eu acho que cachorro morto, sem recolhimento, uma coisa horrível aquilo ali, Isso que é uma ação de economia do município, mas na verdade tiraram aquelas caçambas que eram recolhidas semanalmente colocar colocaram aquilo, não funcionou. O pessoal ontem foi notificado pela Secretaria de Meio Ambiente para tomar providência sobre pena de multa. Marcamos hoje uma reunião com, a, com o pessoal, secretário de governo, secretário de finanças e procuradoria jurídica, para ver se a gente consegue colocar num prumo, porque... O pessoal fala muito da feira, é emenda, é situação que secretaria tal, mas na verdade a gente está vendo que é um filho sem pai. Tem várias secretarias envolvidas, mas você não sabe quem que é o, o responsável, quem que é que tem que se, se delegar para tomar as providências. E está sendo sofrido demais para eles. Eles precisam de orientação, precisam de um técnico no um veterinário para acompanhar. O prefeito fez esse compromisso com eles, né, vereador Pitoco? e a gente tem que fazer isso acontecer, porque está desmotivando todo mundo, e do jeito que está, não sei qual vai ser o fim lá da nossa feira livre. Seu presidente, em nome do nosso secretário de esporte, eu quero agradecer os atletas do IDESP que tiveram na competição, ele mandou uma notinha aqui para vocês, também para o pastor João, e eu vou ler aqui é, quem foi os medalhistas e qual foi a competição que ganharam. A competição aconteceu no último dia 23 em Brasília, realizado pelo Comitê Parolímpico Brasileiro, através do Meeting Lotéricas Caixa 2021. Nós, nós fomos campeões com cinco medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze. Nove medalhas ao todo. Uma medalha de ouro no dardo com Alcides Moreira da Silva, uma medalha de ouro nos 100 metros rasos, com Guilherme de Carvalho, uma medalha de ouro no dardo também, com o de Emerson de Souza Penha, medalha de ouro no arremesso de peso, com o atleta João Souza de Souza Machado, medalha de ouro no disco com o Sandro João de Souza Machado, uma medalha para lançamento de dardo, medalha de prato, o atleta Maicon Araújo, a medalha de prato no lançamento de disco, o atleta Maicon de Araújo também, uma medalha de prata nos 200 metros, para o atleta Guilherme de Carvalho, uma medalha de bronze. Lançamento de disco, o atleta de Emerson de Souza Penha, quarto lugar na classificação, 100 metros, com o atleta Sandro Pereira dos Santos. Enfim, parabenizar vocês, dizer que o município de Alta Floresta se sente muito orgulhoso do desempenho de vocês nessa competição. É competição de nível nacional. Nós já tivemos um atleta que foi para as Olimpíadas do Comitê Paralímpico através do Instituto de vocês. E a Secretaria de Esportes está sempre de braços abertos A gente está muito feliz pela volta das atividades e vocês representando muito bem nosso município. Obrigado pelo, pelo desempenho de vocês. É, agradecer e parabenizar o vereador Bernardo pelo discurso que fez com relação à luta que a gente tem com a Via Brasil mais duas vidas se perderam e no mesmo dia, 12 acidentes também aconteceram naquela MT. Estamos é, também com o nosso amigo Jorge, uma situação complicada também, o Perimetral também já está ficando, uma situação bem desgastante, foi feita essa licitação desse conjunto de semáforo, precisa ser implantado, enfim, é, a nossa cidade evoluiu e vem evoluindo muito, e o trânsito de alta floresta precisa acompanhar o desenvolvimento do nosso povo, a quantidade de carro. É, o prefeito tem feito da melhor forma possível. A Via Brasil realmente é uma situação que precisa juizar uma ação. Acho que conversas vêm sendo feitas, audiência vem sendo feita. Vamos ter na semana que vem uma audiência pública com a Ger para falar sobre isso também. Mas eu acho que a forma para resolver, Bernardo, é judicial. Porque falar não tem mais o que falar. E as pessoas vêm morrendo e acidente vem acontecendo. Eles ganharam a licitação. Eles precisam fazer as obras de impacto ao longo da rodovia. E Alta Floresta, ao longo dessa rodovia, é o único município que não vem sendo contemplado com a sua duplicação. Então, eu acho, senhor presidente, não precisamos tomar à frente aí o jurídico nosso estudar. Sim, vereador. Oi. Então, vereador Claudinei, obrigado pela parte. É... E a gente tem um, um comunicado do prefeito, uma entrevista do prefeito no sábado, e o governo do estado, dia 29, estará tendo uma reunião com a Via Brasil para resolver essa questão, tanto também daqui como outras questões, que está no contrato da concessão, que vocês todos sabem, que é lá para frente para poder antecipar e resolver a situação. Se, o, se acaso, dia 29, não se resolver nada, nós já estamos fazendo estudo, o Tito, junto com o jurídico da Câmara, vai estar trabalhando o que, que a gente pode fazer judicialmente para que a gente possa entrar no Ministério Público. Quero lembrar aqui a todos que quando dá UTI, para começar as UTI, nós fizemos um manifesto, pessoal, o vereador Tuti citou aqui, o Ministério Público assegurou um recurso e foi aonde que veio, aconteceu as UTI. E vai ter que ser do mesmo jeito, vereador Tucci. nós precisamos fazer alguma coisa, e eu tenho certeza que eu não vou fazer sozinho, quero, com certeza teria o apoio de todos os vereadores, porque essa causa é de todos nós. Sim, vereador, eu até tenho dialogado muito com o vereador Luciano, a gente está estudando esse contrato, até tinha já uma conversa com a promotoria, mas vamos aguardar a decisão da casa para ver se a gente vai em conjunto, que é uma solução melhor. É isso, senhor presidente. Transfira a condução dos trabalhos ao vice-presidente para fazer uso da, da tribuna. Senhor presidente, seu nome agradecer à mesa diretora, vereadores de plenário, vereadora Imarli, Vereadora Leonis, que está se recuperando. É público presente, imprensa, em nome do Zé Lúcio, do Fernando. Em nome do senhor Pequeno, agradecer a presença de todos. Senhor presidente, é... eu ouvi atentamente o discurso de cada um. E, na verdade, a gente que é... cobra para as pessoas participarem da sessão para saber realmente é, o papel do vereador e o que nós estamos fazendo. Eu quero aqui, é, desde já, parabenizar para você, Bernardo, não só pelo seu discurso aqui na, na tribuna com relação à MT-208, mas por outras ações também. Primeiro, a 208 é uma briga antiga. Eu estou no meu quarto mandato e desde o nosso primeiro mandato a gente vem brigando e como é uma rodovia estadual, a gente não tem tanta força, mas nunca faltou. A Câmara nunca faltou é, com cobrança com relação à MT-208. Não estou aqui para julgar e nem defender ninguém. Nós precisamos também que as pessoas estejam de consciência e mais atenção. O acidente que aconteceu, que vitimou o nosso amigo Beto, se ali tivesse uma rotatória é, e não tivesse ninguém para ele bater, ele mesmo se matava na rotatória ele mesmo se matava, né, que a 170 por hora, 180, como é que ele vai fazer uma rotatória, vai fazer uma curva, então é difícil, pessoas têm que ter consciência também, tá, então, é, a gente precisa, falta de atenção, eu estava até acompanhando o programa Olho Vivo, naquele mesmo dia, o dia seguinte, teve um acidente no Trevo, e... A Daiane, a repórter da TV Nativa, estava lá filmando e fragou na hora um acidente, uma falta de atenção. Né? O, motor, o motoqueiro ficou acho que, meio preocupado, um pouco, porque tinha polícia, tudo faltou um pouco de atenção, bateu na outra moto. Graças a Deus, só mesmo um toque lá, não teve é, é, machucado, não vítima ninguém. Mas o acidente antes parece que machucou. Então, é, a gente tem visto, vereador Marli, é. Algumas pessoas, proprietário das motos grandes, principalmente na rodovia, acelerar muito. Não estou acusando ninguém, estou apenas pedindo consciência a todos. Não só das motos grandes, mas das motos pequenas, cilindradas, carro. Se não tiver um pouco de consciência também, gente, pode fazer rotatória, pode colocar semáforo, sinal, pode colocar o que quiser não vai é, segurar a vítima. Vai haver vítimas e, às vezes, até mais do que uma vítima. Então, realmente, precisa de consciência também. E essa Casa de Lei, essa Câmara, nunca faltou com cobrança. Inclusive, no nosso mandato como presidente, já fizemos um manifesto junto com é, empresários, entidades, Antes, mandato passado, o vereador Menin sabe disso, fizemos também. A Câmara está sempre junto, cobrando. Né? O que a gente precisa fazer agora é ver a necessidade de uma ação civil, enviar a promotoria para que a gente possa, pelo menos, vereador Bernardo, é, a justiça bloqueia o dinheiro certo? e coloque semáfra, coloque é, lombada eletrônica, vereador Luciano, alguma coisa, até que se defina o que se vai fazer. Mas precisa fazer alguma coisa. As UTI realmente foi feito dessa forma. Uma ação da Câmara, o Ministério Público acatou, mandou, fez uma ação civil pública e a, o juiz na época acatou. E os 10 leitos de UTI, primeiros 10 leitos, foram construídos com dinheiro de bloqueio. Bloqueio. O Ministério Público entrou com a ação, o juiz bloqueava o dinheiro, tinha uma conta lá e foi contratada uma empresa, VW Luciano. E assim saiu as, os 10 leitos de UTI no hospital regional. Parabéns, vereador Bernardo também, né? O prefeito esteve em Cuiabá, junto com o responsável lá da assistência social do governo, aonde assinou o convênio de 3 milhões de reais. Então, parabéns por vossa excelência, vossa excelência é, que agendou essa reunião, esse encontro dos dois lá, vossa excelência tem realmente se dedicado é, nesse assunto de habitação. Então, é, vai vir é, 3 milhões para infraestrutura, né? Então, parabéns, Vossa Excelência é um guerreiro e a gente tem acompanhado isso. Eu acabei de falar com a Neinha, a empresa, duas empresas ganhou a linha de transporte escolar, presidente. Uma, se eu não me engano, de Cuiabá. Pediu 20 dias para se apresentar. Um absurdo. Vem, participa de uma licitação e Marli. Aí ganha 20 dias. Ela me informou que vai notificar a empresa e já vai chamar a segunda colocada porque não pode. Tem escola sendo prejudicada, aluno sendo prejudicado por irresponsabilidade dessa empresa. Então que notifique ela e se ela não se apresentar num prazo de 24 horas, eu não sei como é que é o prazo, lá, se é 24 ou 48, chame a segunda colocada e desclassifique a primeira. Não podemos ficar perdendo tempo. Já vai ter tão pouco tempo de aula esse ano, agora vai ficar prejudicado porque a empresa não vai se apresentar é, como deveria. Eu quero aqui agradecer a Secretaria de Obra e o prefeito é, com a recuperação da ponte lá da, da comunidade Salete. E na quarta, se eu não me engano, estão lá na quarta, hoje recuperando. E o prefeito tem um compromisso conosco de uma galeria na ponte do Bonfim, ali do Rio Brilhante, e uma na quarta leste, tá? Então esse já é o nosso é o compromisso dele conosco é, para fazer logo em seguida. E por último, quero aqui mais uma vez parabenizar o deputado Nininho. E na sexta-feira foi paga uma emenda de 50 mil reais para a execução do Fescaf. O FESCAF, dessa vez, vai ser é, transmitido via internet, né, por causa da, do Covid. A emenda já está na conta da prefeitura. E, e tem mais emenda. A da feira está no final para analisar, são 400 mil reais, deputado, mais a conta da prefeitura. Tem a, a emenda também que está já está autorizada para ser paga de mais um van que vai atender a Casa de Apoio, um pedido da vereadora Leonice e uma caminhoneta para atender a Secretaria, um pedido meu e do vereador Ailton. No mais, é só Deus abençoe vocês, se cuidem que o Covid não acabou, tá? É uma doença terrível, embora todos já tenham quase se vacinado todos, mas ela ainda pega e pode causar vítimas. Obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Tucci. Passamos a ordem do dia. Solicito do senhor secretário a leitura do veto número 001, barra 2021. Veto número 00, barra 2021, assunto, razões do veto parcial referente às alterações promovidas pela emenda número 010, barra 2021, ao projeto de lei número 2123, barra 2021, que tem a súmula, estabelece normas para proteção aos animais domésticos no âmbito do município de Alta Floresta e dá outras providências. Autoria do veto, Executivo Municipal. Veto 001-2021, discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Veto aprovado com o voto contrário do vereador Luciano. Solicito, senhor secretário, a leitura do projeto de lei 015-2021. Projeto de lei número 015-2021, assunto declara de utilidade pública, Associação Comunitária Urbana Rural, Bom Futuro. Autoria, vereador Reginaldo Luiz da Silva. Só ratificando aqui, é, esqueci de pedir, de solicitar do soberano plenário, autorização para dispensa regimental, todos concordam? Ok. É, terminou, secretário? Projeto de lei 015/2021 discussão. Vereador Marli. Quero apenas lembrar os nobres edis que quando consentimos e consignamos qualquer associação à utilidade pública, a base de fundamentação é a lei 2574 de 1980. E essa utilidade pública, a entidade poderá firmar convênios com o Poder Público para obtenção de benefícios. Continua a discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça com o destaque, quem for contrário que se levante. Projeto 015-2021 aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura do requerimento 052-2021. Requerimento número 052, barra 2021. O assunto requer, nos termos que dispõe o artigo 149 do Regimento Interno, ouvido ou douto o Soberano Plenário, a realização de auto solene no recinto do Plenário da Câmara Municipal em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro. Autoria, Mesa Diretora. Requerimento 052 de discussão. Quero só rapidão aqui mesmo, pode ser? É, esse requerimento é relativo ao dia do funcionário público. A gente, nós vamos entregar uma moção dia 28 e até pedir que fosse assinado por todos a caneta. Tá? Todos os funcionários lá receberam uma moção dia 28. E reforçar que é, dia 28, nós vamos abrir um pouquinho mais tarde, porque vai ter um café em comemoração ao dia do servidor. Ok? Ficam com todos os vereadores convidados para dia 28, 7 horas, aqui na Câmara. Requerimento em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, que for contrário que se levante. Requerimento 052, barra 2021, aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura da indicação 427, 2021. Indicação número 427, 2021. O assunto indica ao prefeito municipal de Alta Floresta, senhor Valdemar Gâmbia, com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, eh, Sandra Correia, após a apreciação e concordância do soberano plenário, a necessidade da implantação de serviços de verificação de óbito, SVO, na Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta. Autoria... Vereador Douglas Pereira Teixeira de Carvalho. Requerimento, indicação 427, barra 2021, em discussão. Vereador Douglas. Senhor presidente, o vereador ele exerce várias importantes funções dentro do município, são através dessas indicações de projetos de lei que os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Como vereador, eu fiz essa indicação da SVO, que é o órgão responsável pela realização da necrópsia nos casos de morte sem conhecimento ou diagnóstico não definidos ou não identificados, senhor presidente. Então, a esclarecimento para os nossos vereadores, os nobres edis dessa casa, é, desse tipo de morte é importante para que os, fala, os familiares possam dar prosseguimento do registro de óbito, eh, funeral e sepultamento do seu ente querido. Além desse serviço, senhor presidente, o resultado da investigação é utilizado na definição da política pública da saúde, visando a prevenção e a maior vigilância eh, nas doenças, para promoção do diagnóstico. E para acompanhamento também de possíveis surtos ou casos isolados dessas doenças emergentes ou reemergentes, que podem surgir novamente. A exemplo, senhor presidente, do sarampo, doença já erradicada, erradicada no Brasil. Os dados estatísticos são informados para a Rede Nacional de Serviços de Verificação de óbito, a SVO, a esclarecimento da causa da morte, integrada no sistema da vigilância epidemiológica é, ali da Secretaria Municipal de Saúde, sob a gestão do Sistema, do sistema Único de Saúde. Os hospitais já possuem protocolos que normatizam o atendimento da, C... da SVO e os casos não decorrentes de violências que serão investigados. Já os casos decorrentes de morte por violência ou por alguma causa externa é, são normalmente encaminhados para o Instituto é, do Médico Legal, que é o Ml, ou para a Politec. Então, é, explica a Coordenadoria da Vigilância Epidemiológica, o acesso ao serviço de verificação de óbito é por meio do serviço social, assistente social que deve fazer parte da equipe da SVO e orientando e abordar a família ao solicitar a permissão para a realização da necrópsia de forma cuidadosa, respeitando a dignidade dos familiares. Deus abençoe a todos. Continua a discussão, vereador Luciano. O destaque, vereador Douglas, foi com relação a, ao sistema de saúde do município, mas eu queria destacar também a questão da segurança pública. Nesses mais de 10 anos que eu estou na Polícia Civil, nós temos enfrentado sérios problemas com relação à liberação de corpos que depois que é feita a verificação através da Politec, é descoberto que foram é, mortes causadas por causas naturais. As famílias sofrem, a Polícia Militar e a Polícia Civil despende tempo precioso é, cuidando de um local que é chamado de local de crime, onde ocorreu uma morte natural. Muitas vezes um idoso morre em casa por causas é, de doenças, e a polícia militar e a polícia civil ela despende seu tempo para poder preservar um local que é chamado de local de crime. Se nem crime, houve. E o, o pós-local de crime tem a Politec, que a gente sabe que é a dificuldade que nós temos hoje com falta de médico legista. Esse serviço de verificação de óbito, ele já é um pedido nosso da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Politec, há anos. Esse serviço é um serviço que deve ser oferecido, sim, pelo município. E aqui eu não vou nem pedir a aprovação dos vereadores, porque eu sei que todos vão aprovar. Mas aqui pedir para o prefeito municipal, Chico Gamba, e também para a secretária Sandra, para que realmente seja implantado isso em alta floresta, e as forças de segurança pública elas possam estar exercendo realmente a sua função, que é na área fim, que é a segurança pública. Não ficar preservando um local onde uma pessoa morreu naturalmente e aquele local ser chamado e ser considerado local de crime, constrangendo, inclusive, os familiares numa situação dessa. Obrigado. Continua em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Indicação número 427, barra 2021, aprovado. Solicito, senhor secretário. A leitura da indicação número 428/2021. Indicação número 428/2021. Assunto: Indicam ao Prefeito Municipal de Alta Floresta, Sr. Valdemar Gamba, com cópia ao Diretor de Trânsito, Transporte e Segurança, após apreciação e concordância do soberano plenário a necessidade de implantação de faixa de retenção e recuo, e recuo exclusivo para motocicletas nos semáforos da cidade. Autoria Vereador Oslin dos Santos, Bernardo Patrício dos Santos, Francisco Ailton dos Santos, Leonice Claus dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Indicação número 428-2021 em discussão pelo autor. Indicação 428-2021 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contar, que se levante. Indicação número 428 aprovada. Solicito do senhor secretário a leitura da moção 429-2021. Moção número 049-2021. Assunto, congratulações e agradecimento aos servidores públicos municipais na passagem alusiva do dia do servidor público, comemorando anualmente em 28 de outubro de 2021. Autoria, Câmara Municipal de Alta Floresta. Moção 049-2021. Em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, se levante. Moção no 49, vai 2021, aprovada. Claudinei. Presidente, na qualidade de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Solicito que seja colocado sob deliberação do plenário pedido de dispensa de redação final do projeto de lei 015-2021. Todos concordam? Redação final do projeto de lei número 015 aprovado. Senhores vereadores, é, funcionários da casa. Hoje, hoje, às 14 horas, é, quero reforçar o convite aos senhores vereadores e servidores para participar do curso hoje do Desenvolvimento Sustentável pela Usina Telespires, é, com o tema O Papel das Câmaras de Vereadores e da Promoção dos Objetivos de do Desenvolvimento Sustentável, que acontecerá na tarde desta terça-feira, das 14 às 16 eu queria pedir a compreensão de todos, é um, é um assunto relevantemente importante. Se Logicamente, a gente não vai obrigar ninguém a vir, mas as assessoras, os funcionários que puderem vir estar presentes, os vereadores, a gente fica agradecido. Ok? Às 14 horas, às 16 horas. Comunico aos senhores vereadores que a ata dessa sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental.